Funcionar com seus coordenação Própria coordenação Organizado Chega Chega que a gente morrer Em área Desnutrição Está muito alto Queremos acompanhamento Pelas nutricionistas A CESAI recebe mais dinheiro Cadê a investimento?